Será que realmente um motorista com carro alugado ganha dinheiro com os aplicativos? Fala aí Drivers, Lucas aqui, motorista de aplicativo desde 2017 e hoje eu quero passar a minha experiência pessoal pois faz mais ou menos dois anos também que eu faço locação de carro e juntamente eu vou te dar de presente 13 dicas importantes para você poder trabalhar como motorista de aplicativo alugando carro em locadoras e de quebra eu vou te dar uns macetes para você ser um motorista acima da média mesmo pagando o um carro que não é seu. Então não não deixe de assistir esse vídeo até o final e se você não é inscrito aqui ainda no canal, se inscreve aí agora e ativa o sininho para não perder a notificação de nenhum vídeo novo. E eu acredito que não custa nada e me ajuda a continuar trazendo conteúdo importante para você. Então, sem mais enrolação, Vamos ao primeiro ponto, eu imagino que você deva querer saber quanto que ganha um motorista de aplicativo trabalhando com um carro alugado. Bom, baseado com a minha experiência e através de vários contatos que eu tenho pelo Brasil afora e de várias cidades, eu posso estimar que a média de ganhos de um motorista que aluga um carro varia de no mínimo dois mil reais a 4 mil reais no máximo claro que 4 mil são motoristas que já sabem se posicionar na cidade utilizam certas estratégias para aumentar os ganhos e se você é um motorista que nunca trabalhou com os aplicativos eu posso estimar que a média de ganhos de um motorista que aluga um carro é de 1.500 no mínimo a uns 3 mil reais fazendo uma média ali de 8 a 10 horas por dia. E claro, fogando um dia porque a gente tem que descansar, né? Peça estimativa é o seu líquido, é aquilo que descontando o aluguel e o combustível que sobra para você. E sabendo disso, agora eu vou te passar algumas dicas importantes para você não cair em certas falcatruas e não ter problema com a locação de veículo e até mesmo poder maximizar os seus ganhos. Dica número 1. Um. Não alugue carro se você não for trabalhar no mínimo 50 horas semanais. Pois para obter algum lucro nos aplicativos, no mínimo você tem que trabalhar 8 horas por dia. E para ter melhores resultados é de 10 a 14 horas. Pois você tem que ter em mente que as suas primeiras 5 horas de trabalho é somente para pagar o combustível e o aluguel do carro. Se você está pensando em fazer Uber somente para renda extra, eu particularmente não recomendo. Só se realmente você tiver o seu carro próprio, aí tanto faz, mas para locar um carro tem que ter pelo menos as 8 horas disponível. Dica número 2. Quase todas as locadoras precisam de um tal de calção. Esse calção é um valor que vai ficar retido com a locadora e quando você devolver o veículo, eles te devolvem esse dinheiro. Mas caso aconteça de você danificar o veículo ou ter multas durante o período de contrato ali, no final de mais ou menos uns três meses, eles devolvem esse valor descontando tudo que tem que descontar. E o valor de calção geralmente varia de 800 a 1.200 reais. então esse valor você tem que ter disponível e não pode contar com ele. Dica número 3, eu acredito que você ainda vai ficar meio assim dessa dica, mas presta atenção. Eu recomendo, se possível, você não locar nessas grandes locadoras, como Unidas, Movida, Localiza, LM Frotas, nenhuma delas. E eu vou te explicar o porquê. O valor de locação dessas locadoras é um pouco salgado, variando ali mais ou menos no valor de R$ 1.500 no carro hatch a R$ 1.800 um carro sedã. Caso aconteça algum tipo de problema ali de furto, roubo, terceiros, batida do carro, essas locadoras cobram um valor muito alto de franquia, ou coparticipação, ou sinistro, variando no valor ali de 3 mil a 6 mil reais. E não é legal ficar com esse saldo negativo no bolso, né? E eu vou te passar um macete para você pegar carro sedãs, pagando o valor de um hatch. Então continue assistindo esse vídeo até o final. E se você já está gostando dessas dicas, já deixa aquele joinha aqui. Isso vai me ajudar a continuar o vídeo, beleza? dica número 4, quando for procurar uma locadora na sua cidade, procure sempre as terceirizadas, porque geralmente eles alugam a frota dessas grandes locadoras e ofertam um valor bem menor do que elas Numa uma locadora grande, você vai pagar ali R$ 1.600, R$ 1.500 num carro hatch, e nessas locadoras terceirizadas, você vai acabar pagando vai, R$ 1.600, R$ 1.700 num carro sedã, até mesmo tem locadoras que fazem alocação por até R$ 1.500 mensais num carro sedã zero, fora que a franquia, caso aconteça esses problemas de furto, roubo terceiros, batida do carro, é bem menor do que nas grandes, variando no valor de mil até uns três mil reais. Mas geralmente não passa de mil reais nessas terceirizadas. Como por exemplo, aqui na cidade de São Paulo tem a cove tem a Vaicar. Tem a PP Car, que as franquias não são altas e o valor das locações são bem mais baixa do que essas grandes locadoras. E eu acredito que você concorda comigo que é muito mais fácil caso aconteça esse problema pagar mil reais do que seis mil reais numa grande locadora, que nem é o caso da Movida. Pelo menos até a data que eu faço esse vídeo o valor da franquia deles é esse valor, pode ser que abaixe ou aumente. Dica número cinco, evite locar carro de pessoas físicas ou os famosos particulares, porque uma grande vantagem de você alugar de uma locadora é que você só precisa se preocupar em pagar o aluguel e o combustível, grande parte dos donos de carro eles alugam e faz aquela coparticipação na manutenção, aí você tem que pagar a manutenção, tem que pagar geralmente o valor do carro que é muito mais caro de uma locadora, variando ali entre 500 e 600 reais, eu particularmente aloquei carro de particulares, e a minha experiência não foi tão boa, porque você pega um carro que já é bastante usado, ele já vai vir com certos problemas, e comigo eu já tive a infelicidade de pegar um carro particular, o carro tava bonzinho quando eu peguei ele, não deu uma semana, já começou a dar problema no freio, já começou a dar problema na direção, e adivinha só, eu tive que pagar tudo do meu bolso. É complicado, né? Por isso que a dica de número 6, é sempre pegue carro zero Pois assim você não terá problema nenhum com manutenção Não vai ter problema nenhum que o outro dono deixou o carro zoar Pois se der algum tipo de problema Você sabe que grande parte das vezes a culpa é sua Então você mesmo resolve Mas é muito difícil viu Nessa minha longa jornada de locação Eu nunca tive problema com carro zero Então a minha dica de número 7 É que você fique com o carro até no máximo uns 40 mil quilômetros Pegue ele zerinho pois eu tenho quase certeza que você não terá problema nenhum com o carro até uns 40 mil quilômetros. A partir dos 50 mil quilômetros o carro já começa a apresentar alguns problemas e é melhor evitar esse tipo de situação quando tiver com o passageiro dentro do carro. Dica número 8. Não se preocupe se você tiver restrição no SPC e Serasa. Grande parte das empresas terceirizadas que fazem locação não consulta o nome e o legal é que você pode até mesmo pagar em boleto. Dica de número 9. Quando você chegar nas locadoras para fazer a locação do carro, sempre tente pegar carros da categoria Comfort, e nessas locadoras eu sempre recomendo você buscar o Nissan Versa, porque ele entra na categoria Comfort e Bag, aumentando seus ganhos. E se não tiver o Versa, você pode procurar o Fiat Grande Siena, que geralmente as locadoras têm. Agora, infelizmente, o Casedan, Voyage, Logan, Prisma, que essas locadoras têm, não entra mais na categoria Comfort. Então é melhor evitar esses carros, porque assim você maximiza seus ganhos trabalhando nessas categorias. Aí ah, eu vou deixar aqui abaixo a lista de carros que entram na categoria Comfort e a Bag também, para você poder consultar ali e ver qual é o melhor carro para você que tiver disponível na locadora. E uma dica que eu também tenho para dar para você é que sempre ligue para a locadora para confirmar se tem esse modelo de carro disponível. Então vamos lá para a dica de número 10 não se preocupe com o limite de quilometragem grande parte das locadoras tem o um limite ali de 5 6 ou 7 mil quilômetros para chegar nos valores que eu mencionei no começo do vídeo não é difícil você chegar com uma limitagem de quilometragem mas claro que se você conseguir uma locadora que não tem limite de km melhor ainda eu mesmo sempre peguei com limite de quilometragem de até 5 mil quilômetros e meus ganhos líquidos ultrapassam 3 mil reais e agora eu vou te passar esse macete que é a dica de número 11 sempre guarde um valor ali, um valor de reserva de 100, 200, 300, 500 reais, o valor que você conseguir guardar todos os meses, porque será o seu fundo de reserva. E caso aconteça qualquer tipo de imprevisto, você tem aquele valorzinho guardado. E se não acontecer nada, dependendo da quantidade de anos que você trabalhar, você terá o valor de uma entrada bacana ou o valor de um carro zero. Então é por isso que não tem problema você fazer locação se você souber guardar esse dinheiro. Agora a dica 12 é para maximizar os seus ganhos, que é não ficar correndo atrás de corridas. O máximo que você faz ali é se posicionar em locais onde você sabe que vai ter chamados, mas ficar zanzando atrás de corridas só vai ser prejuízo para o seu bolso, que afinal você tem limite de quilometragem, e ficar zanzando como eu disse não aumenta as suas chances de receber corridas como eu já falei nesse vídeo que eu vou deixar aqui acima e para finalizar a dica de número 13 é usar o rodízio do seu carro para tirar folga ou resolver os seus problemas pessoais porque particularmente eu recomendo você trabalhar nos finais de semana sexta, sábado e domingo são os dias que mais tem chamado nos aplicativos e você deixar de trabalhar nesses dias é uma perca de dinheiro, principalmente se você trabalha com carro alugado. Então seu dia de rodízio é o melhor dia para tirar folga. Bom, essas foram todas as dicas que eu consegui reunir para você após dois anos como motorista de aplicativo trabalhando com carro alugado. E eu acredito que você ainda deve estar curioso para saber se realmente compensa para mim trabalhar com carro alugado. Bom, como eu disse, já faz dois anos que eu trabalho com carro alugado e não tive problema nenhum. E continuo trabalhando até hoje. Pois alugar um carro me dá uma total liberdade de poder a sair a hora que eu quiser, a hora que eu falar ah, não quero mais trabalhar com os aplicativos, devolvo o carro e não preciso ficar preso no financiamento. E o melhor de tudo, eu sigo a risca a dica que eu passei de número 12, guardo todos os meses um valor para quando eu parar de trabalhar com os aplicativos, comprar o meu carro zero, ou um semi novo ali dependendo do valor que eu tiver. Olha, eu espero sinceramente que todas essas informações que eu passei para você Tenha te ajudado a esclarecer alguma dúvida que você estava tendo Sobre a locação para aplicativos E se você tiver alguma dica aí a mais que queira acrescentar Mande aqui nos comentários Com certeza o seu comentário vai ajudar outras pessoas a tirarem as dúvidas que estão tendo e se você ainda não deu o joinha e se inscreveu aqui e ativou o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, não perca tempo, porque deu um trabalho danado fazer esse vídeo aqui. Então me ajuda aí, beleza? E eu vou ficando por aqui e espero você em uma próxima dica ou um próximo vídeo. Por isso, fique com Deus, um grande abraço, falou, tchau!